Fala pessoal, tudo bem? Tô com o Borne 1050 da Vorax aqui, e vou estar tá fazendo unboxing para vocês aqui, para tirar as dúvidas aqui. Então vamos a algumas questões aqui do, do amplificador para tirar as dúvidas de vocês. Eu comprei ele pelo Mercado Livre aqui, consegui ele, achei ele por 650 reais, ele é mais ou menos na faixa ali de e reais. E o transporte dele foi bem rápido, para ser sincero. Foi um dia antes do prazo, não deu sete dias. Isso que eu moro aqui no extremo sul do país. Foi bem bom o atendimento da, da loja aí. Não tô, não tô sendo pago nem nada aí. Vou fazer propaganda, mas o atendimento foi bem bom aí. A questão de, de troca de e-mails aí, a quality. A questão da embalagem aqui, eu não sei se a embalagem foi aberta ou né? se ela é ruim mesmo. Eu fui retirar na transportadora, porque o local que eu moro aqui é meio ruim de, de achar e como a transportadora era no meu bairro eu acabei indo lá mesmo ela vem com isso aqui aberto e aqui embaixo também que eu queria que foi a transportadora que abriu eu pedi para passar uma fita depois Para tirar um papel de dentro que tinha então vamos ao unboxing aqui ligeiro tá. não tá ocupando o tempo do vídeo Então aqui dentro vem o cupom, eu vou estar mostrando de longe para não estar aparecendo documentação e é nada, mas vem a Duff dele, nota fiscal aqui, logo aqui em cima, uma proteçãozinha aqui, o cubo é um pouquinho, o amplificador é um pouquinho, grande até, o tamanho dele, já que ele é 50W, vem com essas proteções aqui, deixa eu estar puxando para vocês Capiginha aqui é a caixinha da bola só vem com as mesquinhas, a caixa de papelão bem fino aqui, logotipo, tudo. Aqui é o papel do Mercado Livre, aqui embaixo, nos lados, acho que não tem mais nada, não sei aqui que no lado. Também é coisa do Mercado Livre aqui, então tranquilo. Deixa tempo para deixar fora da... Bom, o amplificador, vem é todo plastificado aqui, dá para ver que é novo bem bonito eu comprei ele na cor palha porque eu acho que foi a única cor que tinha por esse valor eu não importa nessa cor também mas é uma cor que gostei até a estética dele aqui dá para ver que a estética bem legal aqui dá para ver que é palha mesmo mesmo sintético isso aqui é bem confortável aqui negócio que fica bonito o falante dele é de 10 polegadas por isso do modelo 1050, que tá escrito aqui. Ele tem um falante de 10 aqui, por onde estou fazendo a volta, acho que dá para ver pelo vídeo. E 50 por ser o, os watts dele. Então vamos os botões aqui, ele tem o um input da guitarra. Aqui tem o um botãozinho de drive dele, vou tentar dar uma clareada no vídeo. Aí. Os potenciômetros dele é bem bom, não é flush nem nada. Bem tranquilo, aqui tem até um pezinho, dá para regular bem. Detalhe lindo dourado aqui. Essa parte da frente dele aqui do, do logo parece ser um plástico, mas muito bonito aqui, dourado, o símbolo da Borb. Ah, essa telinha aqui da frente é muito boa também. Tem uma, uma textura legal. As quinas aqui como com proteção. Eu Voltando aqui, liguei o flash de novo para dar uma ajudinha. Line-out, saída para fone, que você liga o adaptador de P2 para P10, o inverso aqui. E pelo que eu sei corto falante, e isso aqui que foi um dos motivos que eu comprei ele, a entrada para auxiliar aqui embaixo. Que eu posso ligar o telefone e colocar os pecan tracks aqui. Depois o botão de liga e desliga. E outra inovação deles que é um botãozinho para fonte de pedal. Que pode ligar até três pedais se eu não me engano. Vamos ver a traseira dele aqui. Ele é meio pesadinho, tem uns 10 kg. Então o falante de 10, ele é bivolt aqui. Entrada tanto para 10 quanto 220 cabo de alimentação da pinos e preso aqui e aqui embaixo vem o o cabinho para os pedais aqui ó. bem tranquilo vem com três pedais só até achava que nem vinha pelo que dizia na né? pelo que era dito na na propaganda lá se não me engano ele vem com papel dentro aqui é o manualzinho dele soltou ele manual de instruções dele Falando rapidinho então por que eu escolhi esse modelo aqui, é um, é um modelo que não é tão caro assim e tem uma potência legal, de é 50 watts, só pra me tocar no meu quarto, tranquilo, ele tem ambiente pequeno. Bom, como eu disse, o acabamento dele é muito bom aqui, não tem nem o que reclamar, só vamos testar ele ligeirinho aqui e o review eu vou estar tá trazendo num vídeo mais detalhado pra vocês, esse vídeo foi só pra mostrar ele aqui, o um unboxing, um vídeo bem simples aqui, só gravar do celular aqui.